O consumidor depois, quando mesmo, doutor, que apareceu o Código do Consumidor, que mudou essa relação de responsabilidade? O Código de Defesa do Consumidor é, foi promulgado no nosso país em 1991. É, foi realmente um, um marco né, na relação. É, isso deve ter mudado do, muito o panorama, do... as tratativas Sim. e tudo. Né? Uhum. Então, veja, de, de lá para cá, é, todos nós passamos a ter... Quem for o fornecedor mais responsabilidade, o comprador tentando agir dentro dos seus direitos. Né? A gente sabe que muitas vezes extrapola-se de um lado e do outro, mas a lei existe e regula esse mercado, né, doutor? Mas assim, o direito do consumidor hoje é, tem vários aspectos que envolve e tal, mas vamos falar exatamente da devolução a questão do direito do arrependimento. O que, que envolve? O que que se trata esse direito? Olha, em é, hum. primeiro lugar quero agradecer Sim, mais uma vez. Né? Do Não, doutor. desculpa. desculpa. Ah, agradecer a atenção né, daqueles que, que tem acompanhado o nosso canal. Né? Pedir para que nos acompanhe também lá no YouTube, dê um clique lá, né? Sim. E para que a gente sinta, né, uhum. a, a, conforme o interesse, a gente vai trazendo as matérias. Certo. Então, assim, eu queria é, colocar um pouquinho, é, a, a relação do consumidor, dos fornecedores, uhum. vem lá de 1991, realmente alterou muito, Sim. educou muito, né, imagina, tanto imagina. o consumidor quanto o fornecedor de produtos e serviços, uhum. né? É, e a nossa a nossa a nossa lei né de proteção do direito do consumidor ela lá em 1991 ela foi considerada a mais avançada do mundo hum. né que foi assim um, um compilado de outras legislações de outros países e um aperfeiçoamento então foi uma coisa assim um, um Marco realmente uh -huh. né uh -huh. agora como tudo, existe um amadurecimento, um, a, a, um, uma acomodação, é. né? Aqueles que deveriam ser responsabilizados às vezes buscam brechas, para não ser responsabilizados, claro, né? Uhum. Então, um, um, uma coisa que a gente, ponto de partida aqui falando do direito do consumidor, uhum. é a questão da hipossuficiência e hipersuficiência. Hipersufici que que né? que Quem é hipossuficiência? Hipo é que tem menos, que é menos suficiente, digamos certo, assim. Certo. Né? Então, é, é aquela parte mais vulnerável ah, na relação aham. de consumo. Perfeito. Né? É que é o consumidor, quer dizer, aquele que compra o produto, que, que vai lá e contrata um médico, por exemplo, o médico é um prestador de serviço. Uhum, né? uhum. O advogado é um prestador de serviço, o uhum. contador, o dentista, enfim, Sim. tem tantos prestadores de serviço. Muito. Né? Muito. Então, o consumidor, geralmente aquele que toma o um serviço, que paga o um serviço, ele é a parte, entre aspas, hipossuficiente, uhum. mais vulnerável, uhum. né? E aquele que presta o serviço ou vende um produto, ele é a parte hipersuficiente. Né? Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo, ele, uhum. teoricamente ele sabe o que está fazendo, ele uhum. desenvolveu um produto né? e ele, o, o empresário, no caso, ele assume um risco, porque ele está colocando um produto no mercado, né? então ele tem o um risco do negócio dele. Daquele produto funcional, não. O risco é dele. Alguns ele... riscos são inerentes, é. né? Ele, tá ele não realmente. pode transferir isso para o uh -huh. consumidor, para quem uh -huh. vai comprar. claro. Né? claro. Então, assim, é... quando o produto, ele tem, produto ou serviço, ele uh -huh. foi é... disponibilizado com uh -huh. defeito, né? Uh -huh. E existem dois tipos de defeito, vamos dizer assim, uh -huh. aquele defeito já aparente, certo. Né? Que você vê ali a olho nu, né? Sei. Sim. E é algo que você só vai perceber depois com o uso, né? ah, ah, entendo. Com, com um exame mais que chama-se vício oculto. Ah, Entendeu? Ah, ah, então é, é, existem situações aí que é, você pode exercer o direito ao arrependimento, algumas situações. Uh -huh. E outras situações envolvendo a garantia do produto ou serviço. E são tempos diferentes para recorrer tempos num um caso e no outro. Certo, Sim. imaginado. Então assim, o consumidor geralmente ele tem direito ao arrependimento desde que a compra seja feita fora da loja física. Entendi. Seja feito pela TV, ou tá lá assistindo um programa de televisão, certo, apareceu certo, lá, sim. vou comprar isso, uhum. isso aqui, né? Uhum. Seja pela internet, um site virtual, qualquer uhum. coisa assim. Então, quando é feito, quando o consumidor compra um produto fora da loja física, sim, sim. né? ele tem direito ao arrependimento. Dentro de sete dias, chegou o produto na minha casa, olhei, não gostei, me arrependi. Tenho direito... Independente desse produto ter algum defeito aparente ou não? Independente. Se Entendo. eu comprei pela internet, se eu comprei pela TV... Uhum. Agora, se eu comprei na loja física... Aí muda, não, porque isso, lá, lá na loja física eu, tenho, eu vou estar tá vendo, eu vou estar tá examinando, certo. eu vou tá, estar, é às vezes, fazendo um teste né, na loja claro, física. Então, claro. eu não tenho como me arrepender. Claro, né? sem dúvida. Agora... É, é diferente. É, o arrependimento... O, arre... o que, que é o arrependimento? Eu quero devolver o produto independente de justificativa. Certo. Se o produto tem defeito, não me arrependi e pronto. Sim. Não era o que eu pensava, eu imaginei, imaginei via foto, não, não era é. o que eu pe... queria, certo? É, Entendi. Agora, diferente é quando o produto tem um defeito, uhum, tá? uhum. É, um, um vício oculto e aí Nesse caso, no caso do vício oculto, mesmo que for numa loja física, porque às vezes ah, eu comprei, claro. eu comprei uma geladeira. Ah, claro, né? claro. Fui lá na loja física, eu comprei e o produto tá bonito, beleza. Sei, né? sei. Comprei. Uh -huh. Agora, eu cheguei em casa, aquela geladeira não funciona, ela tem um defeito oculto que eu não conseguia saber Sim, lá na olhando, loja. não dá né? para saber, não dá Perfeitamente. Então, nesse caso, no uhum. caso de defeito uhum. aparente, eu uhum. tenho 30 dias para reclamar, uhum. tá? Perfeito. No caso do vício oculto, 90 dias. É bastante. Tá? Bastante. É, vou citar bem rapidinho aqui, o um caso de um cliente que comprou uma televisão, televisão de 75 polegadas e a hora que chegou da transportadora ele não abriu a caixa, deixou lá, para a hora que terminasse sua casa, ia levar. Só que o problema é que passou os 30 dias estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. A hora que ele abriu a caixa, a, tinha um barco um trinco na tela. Nossa. Quer dizer, é um defeito Ali, parente, Se ele tivesse é, aberto a caixa antes, uhum. ele teria, poderia pedir outra televisão. Passou os 30 dias, não tem mais a garantia. Do, perdeu o, perdeu a oportunidade. Né? Então, assim, consumidor tem que estar atento atento aos prazos. Né? Sim, o perfeito. consumidor tem direito, o fornecedor tem obrigações, mas tem que, ter, tem que ser exercido dentro dos prazos ali, estabelecido no quadro de defesa do consumidor. Perfeitamente, perfeitamente. É, porque até, porque isso já veio para regular uma situação e evitar desgastes, porque senão, ó, devolver uma mercadoria, não sei, é, cada um tem sua experiência própria, mas é muito desgastante. Você fica estressado com aquilo, então a melhor coisa é ter uma informação e ver como é que funciona e agir dentro dos